Oi, gente, hoje eu vou fazer aqui um suco para mim tomar, suco verde. É 10 horas da manhã, como eu tomei café da manhã às 7 e pouco, e eu ainda vou fazer o almoço, então vou preparar aqui um suco. Vou colo Coloquei aqui três folhas de couve, uma maçã e um raminho de hortelã então vou colocar aqui água uma folhinha amarelinha que já tirei. vou bater gente com um talinho mesmo é, vou colocar 500 ml de água até aqui vou colocar de água para poder bater suco e não vai açúcar tá gente um suco bem ai passou acabei de entender tá vou colocar 700 750 ml que também vou dar para meu filho tomar. 750 ml de água, três folhas de três de... folhas de couve, uma maçã, um raminho de hortelã. Se você tiver gengibre você pode colocar. Não tenho aqui no momento, então vou colocar somente hortelã. Colocar para bater, gente, até triturar bem as fibras, esses talinhos e não vou coar, vou tomar ele assim mesmo. Bom gente, já bati aqui o suco até triturar bem. Gente, se você não conseguir tomar assim, você pode coar também. Prefiro ele é, é, tomar ele assim mesmo por causa das fibras, né? Que vai fazer bem para o meu intestino. Como eu estou precisando perder peso, estou optando tomar ele assim. Olha gente, como que fica, com a aguinha bem geladinha, fica uma delícia. Então pessoal, faça aí essa receitinha desse suco verde, que vai ser bom para você. <SILENCIO>